A gente sabe que aqueles CPLs são uma verdadeira formação. Então, é um curso livre, merece certificado, é luxúria, é legítimo, é chique e você pode fornecer o um certificado por ali. E como isso vai ajudar no meu lançamento, na minha estratégia de marketing digital? É isso aí, esse é o canal Tráfego Lid, eu sou o Ed Barba, já vai deixando o seu like como todos sabem, o brasileiro tem tara por certificado. É um objeto de causa, luxúria, inveja e vaidade. Tenho 50 certificados, tenho 10 certificados, meu pai tem 20 certificados, minha mãe tem 50. Uma das coisas que o cidadão brasileiro mais valoriza na face da terra brasileira é a quant, quant, quantidade de certificados que tem. E como isso vai ajudar no meu lançamento, essa notícia aí, não tá, né? o que você está falando na minha vida estratégia? E como isso vai ajudar no meu lançamento, na minha estratégia de marketing digital? Antes de tudo, você tem que saber que qualquer um pode fornecer certificado. É um tipo de certificado chamado certificado de curso livre, ok? Mas eu tenho 10 mil leads, tenho 10 mil leads, como que eu vou emitir certificado para tudo isso? a pergunta ideal é aqui é qual a vantagem um dos desafios dos lançadores de produtos digitais é a retenção de leads a retenção de leads até o último cpl, CPL. existem diversas estratégias para a retenção de leads até o último cpl mas hoje você vai escutar a estratégia de certificado fica até o final do vídeo que você vai ver como o seu corpo digital ficará completo isso mesmo, e a estratégia de certificado é a que vamos falar hoje. E isso vai acrescentar muito na sua estratégia de marketing digital. Sabemos que conteúdos de pré-lançamento em geral são verdadeiros cursos. Aprendemos muito com esses lançamentos. Todo mundo aprende muito. E é por isso que a estratégia de Cpl1, Cpl2, Cpl3 é um sucesso. Que faz os lançadores faturarem milhões. Claro aqueles gatilhos mentais irresistíveis e amarrados ao cérebro reptiliano da audiência. Aquele cérebro que todos nós temos, aquele cérebro que toma decisão sem a gente querer. Então, aqueles gatilhos mentais, aqueles que só você sabe usar, só você sabe fazer, que a gente gosta e pede para você fazer de novo. Como o curso livre ajuda no meu lançamento. Volta na conversa, então. Como o curso livre ajuda no meu lançamento, na minha vida digital, vai funcionar assim. Você vai falar na sua divulgação. Nesse lançamento haverá certificado de participação. E também na sua segmentação para o público jovem, que provavelmente está na idade de faculdade. Acrescente que o certificado pode ajudar nas horas complementares da faculdade. Hum. Aí todos vão ficar focados no seu lançamento. E além de tudo, para depois fazer inveja para as pessoas postando o certificado nas redes sociais e usando na faculdade. Hum. E como eu começo? Isso com o pé direito nessa jogada. Com o pé direito é conferir a sua estrutura digital. Que estrutura digital você está usando? E para você simplesmente fazer uma conexão da sua lista captada com a geração de certificado ao final da CPL, mas tem que ser na sua lista, tem que ser na sua estrutura digital. Aonde tem isso? Agora você vai sacar isso tudo uma vez. Sabemos que no começo da sua vida de lançador é pagar barato pelas ferramentas é a razão pela qual você entra para qualquer ferramenta. Mas agora a razão pela qual você permanece é uma, é uma entrega de confiabilidade, entregabilidade dos seus e-mails e a facilidade para e praticidade de adicionar as estratégias que você vai aprendendo ao longo da sua carreira de lançador. Porque quando você não fatura nada, ou fatura alguma coisa, ou fatura seis, sete dígitos no lançamento e depois ficou lá sequenciando 400 500 500 mil, dez milhões, você não tá nem aí para a estrutura, mas você se preocupa com a qualidade, com a entregabilidade, com a retenção de leads, com a diferenciação com um sucesso. Só uma estrutura que tem tudo conectado num local só pode te ajudar. Se não, cada vez que você pensa numa nova estratégia, você tem que pensar na imensidão de dificuldades para implementar e seus neurônios vão fazer você desistir. Pessoal, os neurônios límbicos mandam na gente. Agora menos, agora mesmo tem vários mandando você, estão mandando você dar um like. Dê o um like aí, ó. Ajuda. Senão você vai limitar a sua criatividade se não tiver uma estrutura amigável. Você precisa de uma estrutura amigável para ficar inventando sacadas estratégicas para o seu lançamento sempre melhorar. O maior benefício que você pode encontrar em uma ferramenta digital é quando você encontra tudo integrado, quando você se sente em casa. Tudo conversando de maneira sistêmica, com um suporte impecável, ferramentas que se conversam numa mesma estrutura, como se fosse um corpo digital só. Você não precisa ter dor de cabeça preocupando se o landing page vai bater com a ferramenta de email marketing, se o link, o link vai levar para o WhatsApp direitinho, se o email foi para o spam, sabe. Aquele monte de conexão, aquela dificuldade dos grupos de WhatsApp, Telegram. Questionário para saber se o lead vai querer. Aquele questionário para você saber o que o lead quer ouvir na CPL, Pix, MM Marketing. Vixe, Maria, a vida do, lancha, do lançador também não é fácil, pessoal. Se você não quer ter esse problema, você pode ter tudo automaticamente agora você faz isso onde hoje onde você está fazendo isso hoje hoje no brasil e no mundo só a builderol tem tudo conectado só na builderol você faz tudo integrado é a plataforma de marketing digital que tem tudo para você montar o ecossistema do seu lançamento no local só veja veja o link na descrição Empre para o meu grupo de WhatsApp que está na descrição, que lá sempre informa as novidades. Porque às vezes a Belderol tem umas promoções que irresistíveis, que só fica sabendo quem é embaixador da Belderol que é o meu caso. Hoje o afiliado da Builderol está ganhando até 70% de comissão. E depois ganha outros tantos na recorrência. Todos sabem que recorrência é o segredo do sucesso. De um empreendedor digital e você pode revender a bilderol e faturar na recorrência clica no meu link clica no meu link que eu como emba embaixador quem sabe posso te garantir um desconto atrativo por isso está todo mundo indo para builderall bom ed e o certificado fala logo desse certificado como que eu consigo emitir como emitir 15 milhões de certificado só com um clique e tudo automatizado. Pessoal, sabe o que é você falar? Foi emitir certificado no lançamento. Isso eletrifica o público, magnetiza, desperta as emoções límbicas do brasileiro. Como podemos fazer isso? Explica logo. Na Builderol você cria uma área de alunos. Aí, através da área de alunos, você consegue gerar o certificado. A Builderol... Tem dentro dela um sistema de e-mail marketing que é um verdadeiro Deus digital. Ele faz tudo para os leads da lista. Você vai conectar esse sistema com a área de alunos e aí programa para gerar o certificado para você e envia automaticamente para quem assistiu até a última CPL. Ou não. Você decide ou não, vê até que CPL você vai colocar para mandar o certificado. Você monta a estratégia, você cria um certificado com QR Code personalizado com o nome do aluno, carga horária, conteúdo e o sistema vai gerar tudo automaticamente para você do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Tem vários formatos, um negócio bem bacana, sem dor de cabeça, com apenas um clique, um cliquezinho, um cliquezinho. Imagina isso, imagina isso, se isso não é uma benção digital. Builderall é uma ferramenta integrada que tem tudo que um lançador precisa não só local. Sem precisar usar landing page no lugar, e-mail marketing no outro. Então, na descrição abaixo você tem um link dessa ferramenta que economiza muito tempo e muito dinheiro. Clica no link. Tudo que buscamos na área de marketing digital tá na Builderall. Tudo simples e fácil, muito barato, quase de graça, para qualquer nível de lançador ou de empreendedor digital. O nome certo é de uma das ferramentas que tem lá dentro da Builderall para essa solução que você vai adotar, essa solução que você vai adotar de geração de certificado automaticamente é a ferramenta de meio marketing chamada Mailing Boss. Mailing Boss. Repete comigo pessoal, mailing boss, repete, repete, mailing boss, que vai conectar todas as suas landing pages com sua lista de lista CRM, com sua área de alunos, que vai gerar o certificado ao final da última CBL, gerar o certificado automaticamente. É uma ferramenta de e-mail marketing com muitas e muitas soluções inimagináveis. Principalmente para quem gosta de rastrear tudo, tagliar tudo e usar as estatísticas para raciocinar na hora de fazer aquele debriefing. Hum, ixi, Maria, o coração de empreendedor digital é a sua lista de e-mail. Lista é tudo. Como todos sabem, o Erico Rocha sempre reforça sempre reforça isso. O importante é a sua lista de e-mail, os seus negócios, seus seguidores, seus likes su e suas curtidas. Seus likes, suas curtidas, seus seguidores não pagam curtida. Aqui no YouTube, aqui no YouTube, o que me paga é o AdSense. Mas na hora do lançamento, o que paga as contas é a lista. Muitos e muitos experts que a gente conhece tem lá. 5 mil seguidores, 10 mil seguidores. Quer dizer não tem ninguém praticamente Mas o que não vemos O que não tá aparecendo É que esse expert tem uma lista Com 100 mil 150 mil leads engajados Eles mandam e-mail para todo esse povo E esse povo abre o e-mail E esse e-mail chega certinho Por quê? Porque eles usam Builderol E ninguém entende porque que esse cara fatura tanto no lançamento Sendo que não tem nem 10 mil seguidores no Instagram, no Facebook, no YouTube. É porque ele já sabe que o segredo é a lista. Esse tipo de lançador está migrando para Builderall por causa do sistema de e-mail marketing da Builderall, que é o mais poderoso do mercado. É um sistema com diversas funcionalidades para o Brasileiro usar, pensando nos hábitos digitais do empreendedor brasileiro. Com a Builderall, você faz a área de alunos da sua lista de lançamento. Imagina isso, você tem lá um dashboard do lead do lançamento, como se fosse o seu aluno, de fato. Claro, veja, em muitos lançamentos a gente sabe que, de fato, está ocorrendo uma formação gratuita. Então, quem assiste o seu lançamento, quem assiste o seu lançamento, é seu aluno naquele momento e, muitas vezes,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 um certificado de curso livre então a sacada é por aí agora você sabe você está consciente se você não tem a Builderall a sua vida digital não está completa essa é a dica diamante de hoje o vídeo que você precisava ver era esse você que é curioso que veio aqui para aprender aproveita que hoje que a Builderol está a Vilderol está com 5 cursos fenomenais gratuitos para você testar tudo e vasculhar tudo e fazer perguntas ao suporte ao usuário Porque pessoal, o suporte ao usuário da Vilderol é uma verdadeira banho Sempre dá conforto, segurança e pertencimento Isso aí pessoal Isso aí é coisa de ouro, todo mundo gosta Vou deixar o link aí abaixo, então você escolhe o um plano, você vai clicar no link agora, vai dar o like, vai clicar no link, vai deixar o comentário, vai ativar o sininho, aí você escolhe um plano ideal para o seu bolso. Tem três planos, um bem barato, um barato e um para quem quer ser afiliado e investir na estratégia da recorrência. A Belderol hoje é o recurso mais barato do mercado brasileiro, é uma empresa presente em mais de 50 países. A ferramenta de e-mail marketing é uma das melhores do mundo Tem muitos estrangeiros usando essa estrutura da Builderol para enriquecer Procura no YouTube Em inglês, russo, italiano, japonês Vixi Maria Todo mundo começou a usar a você, você vai se impressionar Eu fiz essa busca internacional Quando eu resolvi fazer a minha vida digital ficar completa Igual a sua vai ficar Uhum. A Gilderol é uma coisa de brasileiro Feita para resolver problemas que nós brasileiros temos Quando você conferir a solução de Whatsapp Você vai chorar Tem um furil de venda de Whatsapp Fenomenal Fenomenal Confere para ver É isso aí, muito obrigado pelo like E os compartilhamentos E ativação do sininho Então... Chegamos ao final do vídeo. Se tiver qualquer dúvida, clica no botão de grupo de WhatsApp. E lembra, hoje foi a dica de lead. Como segurar e fazer retenção com a estratégia de certificado com a lista no, na Builderall. Qualquer coisa, grita que o Ed Barba te salva. Escreve aí que a gente esclarece.